Olá, seja bem-vindo, esse é o Cidade Alerta ao Vivo a partir de agora para todo o Brasil. Muito bom ter você aqui em nossa companhia. Atenção, a gente começa com essa história, a polícia continua nas buscas pelas três crianças que desapareceram. Olha, o Lucas, o Alexandre, o Fernando, eles têm idade de 10, 11 e 12 anos. A gente está acompanhando essa história, eles desapareceram em uma comunidade no Rio de Janeiro. Os investigadores suspeitam do envolvimento de traficantes da região.